Apita o árbitro, vamos para o início do primeiro tempo. Toque Dudu, dominou Dudu, ficou cara a cara, bateu pro gol. Gol! É! Do 4 de julho. Dudu! Dudu! Reinaldo no cruzamento, Sara gira pro gol. Tiro de meta pra... Ganhou na boa, acreditou! Que susto pro Volpi! consegue o domínio Reinaldo, bate pro gol, tem desvio, passa na frente do Pablo e fica sentindo aí o Jailson. Olha o cruzamento fechado, Luciano! Gol! É... Nestor, faz o toque, beleza de bola, Luciano bateu, Pablo! Gol! São Paulo! Seu por 3 a 2. Tem cruzamento. Sara! Gol! É do São Paulo! Gabriel Sara marca o terceiro. Era o gol que o... Tem lançamento. Olha a chance do São Paulo. Pablo! Impedimento marcado. Não vale o quarto gol do São Paulo. Marcado em Ajeitou Éder, tem cruzamento, Pablo! Impedimento do Pablo, mais um gol anulado por impedimento. Olha a bola para o Sara, Pablo pede o cruzamento, Pablo girou! Gol! Vitor Recife, olha o Rigone, ficou cara a cara, bateu pro gol, tem desligado. São Paulo! Rigoni! Marcando! São Paulo quer mais, tem cruzamento, toque! Gol! É do São Paulo, Bruno Alves! O lance é com o Igor Gomes, tá fácil pro São Paulo a virada pro Igor Vinícius, toque para trás! Gol! É do São Paulo, Chico, é para o do cruzamento, Pablo, oh. é do São Paulo, Pablo, mas sobra, Pablo, Luciano.